Olá boa noite! Bem-vindos ao seu jornal RVR e veja os destaques do dia. Um youtuber posta uma foto polêmica e comunidade reage de forma negativa. Música nova do youtuber Problems viraliza nesta semana. Vídeo de um youtuber desconhecido sobre mascotes também viralizou nesse mês. Essas e outras notícias você vê agora, no Jornal RBR.